Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Herbert, sou empreendedor digital. E nesse vídeo eu vou ensinar pra você a como encontrar conteúdo para você estar tá fazendo postagens no seu Instagram, no seu blog e também no seu canal do YouTube, tá? Então é uma estratégia muito simples que é para afiliados iniciantes, que tem aquele travamento na hora de encontrar conteúdo para estar tá fazendo postagens... E para não ficar travado, eu vou ensinar para vocês essa estratégia. Muita gente não faz por ser muito simples. Então eu vou ensinar para vocês e vocês aplicando, vocês vão ter conteúdos todos os dias para vocês estarem postando. Então eu vou para a tela do meu computador para ensinar vocês a fazer isso usando somente uma ferramenta. Uma ferramenta que todo mundo tem acesso, tá? Que é o Google. Então a única ferramenta que vamos usar é o Google para estar tá fazendo essas pesquisas para estar tá achando conteúdo para vocês. Então a gente vai para no tela do meu computador onde eu vou ensinar para vocês a como fazer essa pesquisa da forma correta para estar tá achando conteúdo para vocês postarem todos os dias nas suas redes na sua estrutura para tá como afiliado tá então vamos até no meu computador o pessoal a gente tá aqui na tela no meu computador estou com o Google aberto tá a primeira coisa que vocês têm que fazer é acessar a janela anônima do seu navegador eu estou usando o Chrome então para acessar a página anônima você vai vir aqui esses três pontinhos vai clicar e vai vir nova janela anônima, tá vai acessar o Google tá você vai acessar o Google normalmente e aqui é que acontece toda a mágica tá você vai fazer o seguinte se você está por exemplo é, divulgando um produto no curso de maquiagem. tá? Então você vai publicar conteúdo sobre maquiagem para estar tá engajando o seu cliente para uma futura venda. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai digitar aqui maquiagem e dar um espaço. Você já percebe que o Google, ele, quando você dá um espaço, ele já sugere muitas outras palavras-chave para você. tá? São essas palavras-chave que você vai estar tá pegando para estar tá fazendo conteúdo para você. Por que você vai fazer isso? porque essas palavras-chave que estão listadas aqui pelo Google que ele recomendou para você são palavras-chave que o pessoal está buscando todos os dias, tá? Então se você parar para pensar e fazer uma pesquisa mais a fundo, usando aí alguma ferramenta que mostra a quantidade de buscas mensais, você vai ver que essas palavras-chave aqui tem uma grande quantidade de buscas, tá? E fazendo conteúdos para essas palavras-chave, você vai ter pessoas olhando seu conteúdo sempre. Então o que, é que você vai fazer? Você vai digitar a palavra-chave, por exemplo, se você estiver divulgando um curso de maquiagem, maquiagem espaço. E aqui você já tem várias outras palavras-chave, como maquiagem simples, maquiagem para o ano novo, maquiagem para Halloween, maquiagem de bruxa, maquiagem de palhaço. Então são palavras-chave que a galera está buscando. E você, e você pegando isso, você vai conseguir é, encontrar conteúdo para você estar tá postando todos os dias. Outra coisa que você pode fazer, além de dar o espaço junto com a palavra-chave, é o seguinte. Você vai digitar a palavra-chave, por exemplo, maquiagem, como está aqui, e vai digitar a letra A digita na letra a, você vai ver que vai aparecer outras palavras-chave relacionadas que o Google vai recomendar para você. Começa com a palavra A, por exemplo, maquiagem ano novo, maquiagem artística, maquiagem azul, maquiagem anos 60. Também são palavras-chave que o pessoal, mais do público feminino, está pesquisando no Google para estar tá aprendendo a fazer esse tipo de maquiagem. Outro exemplo, você tira o A e coloca o B. Maquiagem básica, maquiagem barata, maquiagem bruxa, maquiagem boticário, tá? Outro exemplo, se eu B, o C, maquiagem florina, maquiagem caveira mexicana, maquiagem colorida. Isso são palavras chaves que o público feminino está buscando todos os dias. Então, com isso, você vai ter aí uma grande quantidade de tráfego para o seu negócio. Então, o que é que você tem que fazer? Sempre que você tiver travado, sempre que você tiver com dificuldade de postar conteúdo, faça isso com esse né para vocês, utilizando apenas o Google. É uma forma gratuita de você estar fazendo isso. E tá publicando conteúdo para vocês todos os dias. A galera top do marketing digital fazem isso todos os dias, porque eles publicam vídeos todos os dias. Então eles precisam fazer isso para estar tá postando conteúdo para vocês todos os dias, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Faça isso, aplique essa estratégia, você vai ver que não vai faltar conteúdo para você, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aí o um comentário se essa dica serviu para você. E compartilhar aí com seus amigos para você, mostrando para mais gente essa estratégia, para pessoas que também trabalham com marketing digital, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fui!